Eu estou no estande da Unifertil e eu converso agora com o Vitor Hugo da Silveira, que é coordenador técnico. Nós vamos falar um pouco sobre o produto Premium Max, que foi lançado em maio de 2017. Uh, boa tarde, Nós, é um prazer para a Unifertil receber o pessoal do AgroLink né, para fazer a matéria e apresentar para os produtores, principalmente nossos clientes, né, uh, o nosso novo produto. O Prêmio Max foi lançado em maio do ano passado, né, de 2017, foi um sucesso de vendas já na, na Safra, o pessoal já que utilizou já está vindo no stand comentar né, da eficiência do produto, da facilidade da aplicação, e é o primeiro ano dele na, na Expo Direto, né. e o sucesso está sendo muito grande, o pessoal está vindo, quem não utilizou ainda, está vindo buscar informação, e a gente está com a equipe técnica aí incansavelmente Uh, levando as informações para os produtores. Então, Aline, é, queria agradecer a vocês também por vir no nosso estande, né, para nós conversarmos e levar esses, esse, esse novo produto para o mercado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é o foco da nossa empresa, né, uma empresa gaúcha, 46 anos aí no mercado, atuando e trazendo produtos novos e que trazem muitos benefícios para o produtor rural. Vitor, tu falou na facilidade de aplicação e eu gostaria que tu me explicasse um pouquinho como que é feita essa facilidade e como que ele age exatamente na planta. Uh, o Prêmio Max ele é uma mistura de grânulos de uh, NPK, né? ele contém o nitrogênio, fósforo potássio, o cálcio e o enxofre, mas a grande jogada dessa mistura é nós colocarmos o micronutriente boro, zinco e manganês em todos os grânulos, a gente faz uma emulsão concentrada em micronutriente e joga na, na mistura para que esse micronutriente esteja recoberto em todos os grânulos eu tenho 100% dos grânulos do fertilizante com os micronutrientes isso melhora a eficiência da aplicação na lavoura e traz resultados para altas produtividades a gente sabe que o micronutriente ele é absorvido em pequena quantidade pela, pela planta né são gramas por hectare as recomendações e a eficiência na aplicação é fundamental. Então as respostas vêm quando tu melhora essa eficiência da aplicação. Então eu tenho hoje todo o fertilizante contendo esse micronutriente e levando para todas as plantas né, disponíveis lá na raiz no momento do plantio, que é quando a planta começa a crescer a raiz, começa a germinar, esses microelementos estão presentes ali disponíveis para ela. Eu conversei com o Vitor Hugo da Silveira e ele é coordenador técnico da Unifertil. Eu estou na Expo Direto Cotrijal, Aline Merladete, para o portal AgroLink.